5 dicas de treinamento para você fazer em casa ou na academia. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, se você não me conhece, prazer! Quem já conhece, eu só peço que já deixe aquele like, se ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal. Hoje eu vou utilizar uma metodologia totalmente diferente das que vocês estão acostumados a fazer em vários outros canais. Hoje eu vou passar aqui um conteúdo passo a passo e vou pedir que você faça. Eu vou determinar um tempo e depois você vai lá embaixo nos comentários e vai colocar para mim quantas repetições você conseguiu fazer dentro desse tempo. E aí nós iremos progredindo para conseguir atingir todos aqueles objetivos que vocês sempre pedem nas mensagens. Importante. Saiu meu programa de 365 dias, um ano, uma ficha de treinamento que onde você vai treinar do primeiro mês até o décimo segundo. Então são 12 meses de treinamento com muitos exercícios, onde eu selecionei os exercícios ali para você poder praticar na sua casa ou na sua academia, no seu ginásio, e o nutricionista separou 12 cardápios completos, cardápios que vão de segunda a sábado, além da lista de compras e outras informações que vão sendo sempre atualizadas mês a mês nesse programa. Detalhe! Agora vem a, a parte boa, né? Quanto custa isso, professor? A partir de 42 reais ao mês. Então você vai ter a minha consultoria, onde você vai entrar através do WhatsApp em contato e falar sobre os exercícios específicos ali. Professor, esse exercício eu não consegui fazer, ou esse aqui eu gostei, esse aqui eu senti mais, esse eu não senti, e aí eu vou assessorar vocês durante esse período de um ano. Além disso, você pode mandar quantas mensagens você quiser para esse número do WhatsApp que vai estar disponível sobre os exercícios tá bom então os exercícios ali do mês correspondente você vai mandar e aí eu vou ajudando você vou auxiliando você além disso você vai ter todo esse cronograma que é o cardápio para você conseguir secar e muitas pessoas que querem definir claro quando você seca você define porque tem o um exercício vai trabalhar muito bumbum muito abdômen braços coxas enfim corpo todo vai lá embaixo na descrição desse vídeo ou então nos comentários. Agora que já foi dado esse nosso esse nosso informativo, vamos ao treinamento. Eu passei aqui separei algumas coisas e aí eu vou explicar a vocês como é que nós iremos fazer eu vou primeiro mostrar o passo a passo de cada exercício e aí eu vou dar um tempo para você poder fazer aí você vai lá embaixo nos comentários e vai colocar professor exercício número 1 um, fiz tantas repetições dentro desse tempo exercício número 2 fiz tantas repetições desse tempo Então você vai fazer todo o treino no final você vai lá e anota para eu poder saber certinho o primeiro exercício passo a passo para você pegar, ó, coxa, essa lateral aqui, tá vendo? Esse esse detalhe aqui da coxa, para não ficar aquela coxa reta, eu vou ensinar como é que você pode fazer. Vai abrir as suas pernas um pouco mais largas do que a largura dos seus ombros. Abre aí. Abriu as pernas um pouco mais largo que a largura dos ombros? OK. Agora você vai dobrar, dobrar os joelhos, mas presta atenção. Não dobra o joelho apontando para frente, ó. isso daqui você não pode fazer. O que você tem que fazer é jogar o seu glúteo para trás, que é o bumbum, vai jogar para trás, manter a postura o melhor e o mais correto possível, e aí você vai ficar com ambas as mãos assim, nas laterais do corpo, ok? Pegou! Aí Agora você vai fazer assim, ó. vai descer lentamente esticando os braços à frente. Desce lentamente, estica os braços à frente e sobe. Vou virar, ficar aqui na diagonal para você poder ver. Abriu as pernas, um pouco mais largo do que a largura dos ombros, desceu, lentamente estica e volta. Desceu, lentamente estica e volta pegou, tranquilo então agora eu vou fazer o seguinte. eu estou aqui com o meu aplicativo de tempo, eu vou separar 50 segundos, só 50 segundos para você fazer e aí você vai me dizer quantas repetições você conseguiu fazer no primeiro exercício. Então preparados, então eu vou soltar aqui ó soltei 5, 4, 3 2, 1, faz. Você vai fazer conforme eu expliquei aqui. Vai lá, não para não. Quando der o tempo, aí sim eu vou falar para você. Olha só, parou, descansa, e aí você descansa, anota numa folhinha aí quantas repetições você está conseguindo fazer. Olha só, já se passaram? 30 segundos, segura aí, mais 30 segundos, menos né, de 30 segundos, que é para você poder conseguir. Vamos lá, ó! vamos lá, faltam 20 segundos. Eu sei que é difícil, tenta aumentar um pouco o ritmo, aumenta um pouquinho o ritmo, não é para fazer correndo, não, só aumenta um pouco o ritmo. Vou fazer a contagem regressiva com você. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. parou e aí sentiu a coxa aí você vai me dizer quantas repetições você conseguiu fazer nesse exercício tá bom agora que você fez esse exercício nós iremos fazer o segundo exercício ainda de coxas para trabalhar bem essa questão das coxas ficar com uma coxa bonita uma coxa bem trabalhada então a gente vai fazer o seguinte olha só como é que nós iremos fazer a minha perna esquerda eu vou colocar ela à frente, assim, a esquerda à frente. A direita eu não vou colocar atrás, assim, para eu não perder o equilíbrio. Que muita gente reclama que perde o equilíbrio. Você tem que colocá-la na diagonal. Então você vai colocar a perna direita na diagonal, a esquerda à frente. Aqui é que está o pulo do gato que muitos alunos erram até hoje, seja na academia, no meu funcional, enfim, na, quando eu estou dando aula de personal, os alunos ainda não conseguem fazer certinho. Então presta atenção para você poder não errar mais. A perna direita ela está atrás. O que, que eu vou fazer pra, para que ela possa dobrar certinho? Eu tenho que, ó! Botar a mãozinha aqui atrás do joelho, põe a mãozinha atrás do joelho, isso. Colocou a mãozinha atrás do joelho? Agora empurra para baixo, isso. Mas se preocupa em não ter que jogar o joelho da frente. Não, a perna que está aqui, ela fica parada, fica paradinha. Empurrou, automaticamente o joelho que está à frente, ele vai descer. Você vai descer o máximo que você puder e vai voltar à posição inicial. Observaram? descer o máximo que puder ó, e voltar à posição inicial. Aí depois vai virar para o lado oposto. A perna que estava atrás, agora ela vai ficar na frente. Então a perna direita à frente, a esquerda atrás, sempre na diagonal para não perder o equilíbrio. Aí você vai fazer o que? Colocar e fazer a mesma coisa. Ó. desceu subiu desceu subiu professor quer dizer que eu tenho que fazer toda vez colocando a mãozinha atrás não isso daqui é o um passo a passo para quem não sabe fazer se você já sabe fazer eu vou estipular um tempo aqui para esse exercício que eu sei que ele puxa mais e aí vai fazer eu vou falar muda aí você vai mudar tá bom então vamos lá eu vou explicar mais uma vez para quem não vai colocar a mãozinha Simples, pode colocar ambas as mãos entrelaçadas, colocou aqui e só vai fazer esse movimento aqui, descer, subir, descer, subir, tá bom? Eu vou estipular para esse exercício, como eu sei que é um exercício complexo para muitas pessoas, eu vou ser generoso com vocês, 20 segundos cada lado, tá bom? Então nós vamos fazer 20 segundos cada lado. Deixa eu já até preparar aqui, ó. Vamos lá, 20 segundos. Eu vou colocar um intervalo de descanso aí de Não é descanso, tá, gente? Isso aqui é só para poder eu falar, ó, mudou, é o tempo que você vai utilizar para mudar e ficar no outro posicionamento, de 9 segundos. Então, duas vezes, que aí é, é rapidinho. Prepara. 3 2 um, desceu, vai, você vai descer, 20 segundos, só de um lado, isso. Qual perna, professor? A perna que você achar melhor, 20 segundos, vai lá, o reloginho está correndo aí. Esse é o nosso segundo exercício, 20 segundos. Vou fazer a contagem regressiva, hein, 4, 3, 2, 1, parou. Muda o lado, se você estava para o lado direito, vai mudar agora para o lado esquerdo. 3, 2, 1, desceu, vai, isso, segura, 20 segundos que é para você poder trabalhar bem essa questão da musculatura das coxas, não para não, mas lembre-se, tem que fazer a mesma quantidade que fez do lado direito, tem que fazer do lado esquerdo. Vamos contar a regressiva, 3, 2, 1, 0, e aí? Sentiu? Está sentindo bem a coxa? A coxa está sendo bem trabalhada? Fez o primeiro que foi o agachamento, o segundo que foi o afundo. Agora nós vamos passar para o terceiro. O terceiro nós iremos fazer no chão. Então é a elevação pélvica. Deixa eu já separar aqui. Que é a elevação pélvica não há necessidade de fazer só 20 segundos, aí nós vamos aumentar. Elevação pélvica, eu vou trabalhar com vocês, aí uma média de 59 segundos. Então, se prepare que nós vamos fazer elevação pélvica com 59 segundos. Deixa eu botar aqui, zerou. Professor, como é que é a elevação pélvica? Muito simples. Você vai ficar deitado assim como eu estou deitou vai colocar ambas as mãos nas laterais do seu corpo dessa forma os pés e as pernas flexionadas você vai elevar o seu quadril o máximo que você puder segurar meio segundo em cima descer lentamente não toca o quadril no solo e sobe mais uma vez meio segundo em cima desceu não toca o quadril sobe Desce, sobe, desce. É só esse movimento que você vai fazer durante o tempo programado aqui que eu estipulei para você fazer, tá ok? Então vamos lá, eu vou soltar aqui e você vai fazer e vai me dizer se conseguiu esse nosso terceiro. Prepara 5, 4, 3, 2, 1. Desceu, vamos lá. 59 segundos, elevação pélvica, sobe e desce, sobe e desce. Observou como é que eu fiz com calma, travei o movimento em cima, segura esse movimento em cima, aí depois você desce, sobe, segura o movimento em cima, aí você desce. Tem que ser assim, fazer dessa forma porque aí você vai conseguir recrutar a musculatura de posterior de coxa, que é essa parte aqui, além de trabalhar também os seus glúteos. Então, você vai estar trabalhando não só posterior de coxas, como glúteo. Anterior de coxa, que é a parte da frente das suas coxas, você também vai estar trabalhando, fazendo esse tipo de exercício. Vamos lá, faltam 13 segundos, eu vou fazer aquela contagem regressiva, continua fazendo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. 3, 2, 1, parou. Esse foi o nosso terceiro, nossa terceira dica. Passo a passo, você vai fazer direitinho, vai lá embaixo nos comentários e vai colocar para mim, professor, consegui fazer direitinho, saíram tantas repetições. Então, você vai anotando no teu caderninho aí, no teu papel, porque isso aqui que eu estou passando para vocês, gente, nada mais é do que uma ficha de treinamento e que foi montada de maneira que você consiga fazer dentro dos seus limites. Por isso que eu não estipulo para os meus alunos, eu não estipulo essa questão de quantas vezes, que todo mundo está preocupado. Eu recebo muita mensagem aqui no canal, vocês me perguntando assim, isso é importante vocês prestarem atenção. Professor, eu tenho que fazer quantas séries? não tem como eu saber quantas séries você tem que fazer, não, não. humanamente isso é impossível, até porque eu não lhe conheço, eu não sei se você tem condições físicas, é, psicomotoras para fazer determinados exercícios, quantas séries são, então você tem que primeiro entender sobre você, sobre a sua biologia, sobre o que você consegue fazer com segurança, então se você consegue fazer um determinado exercício por tempo, fica muito mais fácil, você não vai ficar preso. Já pensou eu virar aqui? Só pode fazer igual eu vejo nas academias. Isso é normal. Se você malha em alguma academia, faz esse teste. Vai lá naquela caixinha, aquela caixinha onde eles colocam as fichas de treinamento, tem essa curiosidade. Pega fichas de outras pessoas e compara com a sua. Você vai ver que é quase 90% dos casos é a mesma ficha, só muda a ordem e o número de repetições geralmente são os mesmos, 3 de 10, 3 de 15, 4 de 12, 4 de 15, 3 de 20, é, é a mesma coisa, entendeu? Eu não estou tô, tô falando porque eu conheço, eu, eu trabalho nessa área e eu vejo, apesar de eu não fazer isso, eu vejo, isso é muito comum. Então, vocês têm que ter essa curiosidade de entender, então, para de mandar mensagem ou ficar limitado com aquela questão: "Ah, eu fiz 3 de 15". Por que 15? Eu te pergunto, por que 15? Tá entendendo? Esquece isso. Faça dentro dos seus limites o que você consegue fazer. Não se preocupa com os outros, se preocupa com você, o que você consegue fazer. Vamos ao nosso Quarto? Quarto nós já fizemos, né? Fizemos o primeiro, que foi o agachamento, o segundo, que foi o afundo, o terceiro foi a elevação pélvica, uh, o sumor. Vamos fazer o sumor em isometria. Por quê? Eu estou trabalhando coxa, como eu falei com vocês, nós estamos trabalhando bem as coxas. Agora eu quero ativar a musculatura mais interna da coxa. A parte interna da minha coxa, eu quero ativar essa musculatura. Como eu posso ativar essa musculatura? Através de um exercício fácil e que vocês já conhecem aqui do canal, que é o agachamento sumô. Professor, como é que eu faço o agachamento sumô? Abra suas pernas, vamos lá, o máximo que você puder, com segurança. Procure um ambiente que não fique escorregando, tá? Abriu, assim como eu abri as minhas. Os joelhos estão acompanhando a ponta dos dedos dos meus pés. Então isso é importante, você tem que acompanhar a ponta dos dedos dos pés. Você vai fazer o seguinte, ó, vai flexionar o joelho, é dobrar o joelho. Dobra lentamente, dobra o máximo que você conseguir. Parou, conseguiu até aqui, para aí. Quer ir mais, mais a fundo, você vai. Se não consegue, fica paradinha. Vai ficar parado nesta posição o máximo de tempo que você puder, mas eu aqui vou estipular um tempo, porque como muitos de vocês são novatos, talvez não tenha resistência para ficar nessa posição muito tempo, tá ok? Então eu vou estipular um tempo aqui curtinho, não será um tempo muito elevado para que todos consigam fazer e depois escrever, professor conseguir ficar tantos segundos nesta posição, isso é muito importante. Eu vou colocar aqui eu vou ser bonzinho. Vou colocar 30 segundos. 30 segundos nessa posição. Então, quando começar a contagem aqui, você já vai posicionar, abriu a perna, projetou o peitoral para frente, contrai o abdômen com total tranquilidade, flexiona, desce e fica parado nessa posição. Vamos lá? Vamos testar? 3, 2. 1 um, a contagem regressiva já fica na posição. Ficou agora. Você vai descer e vai segurar. Segura, tenta segurar o máximo que você conseguir. Vamos embora. 25 segundos, vamos lá. Continua, ó, já estamos em 20 segundos, segura, vai tremer um pouquinho, vai doer. Professor, não senti nada, foi muito tranquilo. Aí na próxima vez que você for fazer, você faz o máximo que você puder. Contagem regressiva para parar. 5, 4, 3, 2, 1, parou. E aí? Levanta, sentiu, interno de coxa. Sentiu bem? Então, manda lá nos comentários, professor. Meu interno de coxa, eu tô sentindo pra caramba. É isso que eu quero que vocês mandem, que aí eu vou saber que realmente estamos tendo evoluções. Agora, o que algumas meninas me pedem, elas falam assim: professor, eu quero treinar um exercício que é minhas pernas, lembre-se, gente, coxas. E pernas, tá? perna é abaixo do joelho, coxa é acima do joelho. Só para ficar bem claro para todo mundo. Ninguém é obrigado a saber, por isso que eu passo e repasso quantas vezes forem necessárias. Então, quando eu falar de pernas, pernas abaixo do joelho, coxas acima do joelho. Vamos lá. Virou ambos os pés para fora, assim a ponta dos dedos dos pés para fora. O joelho tem que acompanhar os pés. Senão vai ficar uma coisa assim, ó. Pé para fora e joelho para frente. Não, não é isso. Pés para fora, joelhos acompanhando os pés. E vai colocar ambas as mãos na linha da cintura. Só vai ficar na ponta dos dedos dos pés e voltar. Ponta dos dedos dos pés e voltar. Ponta dos dedos dos pés e voltar. Ponta dos dedos dos pés e voltar. Dê preferência a não descansar como eu descansei aqui, ó de subir, parar, subir, parar. Não, não, vamos fazer assim: presta atenção, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. não para, sobe, sobe, sobe, sobe, direto, você vai sentir essa região aqui das suas panturrilhas sendo bem trabalhada. Para esse exercício, eu vou colocar um tempinho a mais, tá? Eu quero que vocês sintam bastante, vai queimar, vai arder, mas é isso aí. Aí você vai contando quantas vezes você conseguiu. Vou até fazer esse junto com vocês, que eu gosto muito. Nós vamos trabalhar aqui cinco, vamos lá, cinco segundos, começar agora. Um minuto e trinta, hein? Vamos lá. Um... Só subir e descer, só subir e descer, fazendo esse movimento. Aí você vai contando aí, só subindo e descendo. Isso, não para de fazer, vai arder, vai doer. Você vai falar, caramba, professor, já estou sentindo doer muito do jeito que você falou. Não descansa esse calcanhar embaixo, não. Encostou no chão, já sobe, encostou no chão, sobe. Outra coisa, joelho esticado, joelho esticadinho, estendido, vamos lá só se você sentir cãibra e você para sentiu doer você para se não sentiu continua vamos lá isso sente sente arder sente arder sente pegar vambora ó vamos lá isso já está começando a arder tem que arder tem que sentir doer sobe e desce sobe e desce vamos lá estou fazendo aqui com vocês professor está difícil de fazer fecha um pouquinho mais a perna e sobe ó fechou um pouquinho mais a perna e sobe Vamos lá, isso aí, sobe e desce, sobe e desce. Já está terminando, hein? Vou fazer a contagem regressiva daqui a pouco, juntinho com vocês. Esse exercício eu escolhi até fazer com vocês para poder trabalhar bastante a panturrilha. Vai sentir aquela queimação na panturrilha, vai pegar aquela queimação atrás da coxa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 parou. E aí? Sentiu? Olha a panturrilha como é que fica. A panturrilha chega a dar aquela saltada. Escreve aí para mim nos comentários se você sentiu a tua panturrilha sendo bem trabalhada. Olha só, nós estamos trabalhando todo o segmento de membros inferiores, como eu falei para você. Quer ter coxa modelada? Não é? Não adianta ter coxa roliça. Ah, professor, só se você gosta, se você quer ter aquela coxa de aparência uh, muito cheia, sem divisão, sem ser uma coxa torneada, sem ser uma coxa feminina, uh, é gosto. Agora, se você está procurando, não, eu quero tornear, eu quero ter uma coxa toda trabalhada, aquele aspecto de uma coxa tipo uma atleta ou uma pessoa que se dedica em atividades, aí nós estamos fazendo um treinamento para isso. Agora, se o teu objetivo é só ter volume, você não se preocupa com a estética somente com o volume, aí é diferente, aí você vai ter que utilizar outros meios que em outros vídeos... Os próximos vídeos eu irei trazer porque eu sei que tem muita gente que gosta de volume e aí para trabalhar volume é totalmente diferente gente é totalmente diferente que o que eu vou falar para vocês para trabalhar em volume vocês vão ficar assustados vamos lá vamos lá que tem muita coisa ainda vamos fazer agora para a parte de trás, posterior de coxa. Só que eu vou fazer um totalmente diferente. Hoje vocês vão sentir dor. Só 30 segundos, é o seguinte, preste atenção nesse movimento que eu vou demonstrar aqui. Você vai ficar, colocar a sua mãozinha na parede ou mesmo numa cadeira, não tem problema. E vai fazer o seguinte, ó. vai fazer só esse movimento aqui, travar e ficar tentando aproximar o seu calcanhar do seu glúteo, o máximo que você puder, vai doer pra caramba, mas você tem que espremer como se tivesse uma laranja ali e você quisesse estourar essa laranja fazendo isso. Vamos lá, 20 segundos nessa posição, prepara, primeiro a gente vai fazer um lado, depois nós iremos fazer o outro lado. Preparou, fica na posição e agora você vai fazer isso aqui, ó. espreme, não deixe o joelho vir à frente, joelho atrás, espremendo, espreme aí, vai lá, espreme o máximo que você puder, o máximo que você conseguir, segura, não deixe o joelho vir para frente não, mantém o joelho daquela forma, vamos lá, contagem regressiva, 4, 3, 2, 1, parou, sentiu? Sentiu bastante? Então agora você vai sentir mais ainda porque nós vamos fazer para o lado oposto, então você vai virar Vai colocar a sua mãozinha, a mesma coisa, ó, joelho lá atrás, aperta e segura. Vamos fazer aquela contagem regressiva, já prepara, dois, um e foi, segura. Isso, segura o máximo que puder. Vai lá, passo a passo, me diz um outro canal que tem uma paciência de explicar dessa forma, fazer você entender, fazer você aprender para que você tire o máximo Proveito. Então compartilhe esse canal aqui com suas amigas, já dê o joinha, puder ajudar, ajuda o canal, isso é muito importante. Parou, e aí, sentiu? Sentiu bem? Então você vai fazer o seguinte, agora que você já aprendeu essas técnicas, anotou todas essas informações que eu passei para vocês, vocês vão lá embaixo nos comentários e vai colocar para mim. Exercício 1, exercício 2, exercício 3, 4, 5, quantas repetições você conseguiu fazer? Aqueles exercícios que você não conseguiu fazer, você também coloca lá embaixo, professor, não consegui fazer. Isso daqui é o passo a passo. Aí quando você adquirir a minha ficha de treinamento, essa que eu estou falando que é a partir de 42 reais ao mês, que você vai ter um ano de treinamento, onde eu selecionei os exercícios que eu, ao longo desse tempo que eu trabalho no meio, que eu vejo que surtem muitos resultados, aliado a 12 cardápios completos, montados, que você vai ter de segunda a sábado, todos os alimentos ali, além da minha consultoria para tirar todas as suas dúvidas. Olha quanta coisa, a partir de 42 reais ao mês você pode parcelar isso até em 12 vezes então você por mês 42 reais a partir de 42 reais porque eu falo a partir porque vai depender da bandeira do teu cartão se você quiser pagar também a vista lá tem tá no site tem o valor para a vista mas aí depende de bandeira para bandeira mas a partir dos 42 reais você já consegue adquirir esse programa para não necessitar ter que ir para uma academia pagar e aquela coisa toda você vai fazer no conforto da sua casa a hora que você quiser, o momento que você desejar para poder ter resultados reais. Gostaram demais dessa aula? Essa aula foi experimental, uma aula inovadora. Eu curti pra caramba porque eu consigo passar todo o conhecimento que eu tenho. Eu consigo passar para que você faça em casa com segurança. E aí eu só fico esperando o seu retorno. Se puder, ajude o canal, torne-se membro do canal, que isso ajuda muito também os projetos aqui do canal. E só tenho a agradecer. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueça todas as informações da ficha de treinamento ou do cardápio ou mesmo se você quiser, nós temos um cardápio ganho de massa magra também que eu vou deixar o link lá embaixo para você quiser acessar e o mais importante, não se esqueça de mandar quantas você conseguiu fazer e se você conseguiu fazer todos os exercícios. Até nosso próximo encontro!